Gente, a não foda Yeah, yeah, yeah, yeah. frajola de novo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah eu tô junto com o RD, eu levo a porra do estoque da Zone. Homem de negócios pode me chamar de Al Capone Elas falam que me amam e mal sabe meu nome, não me engana Garotas como você conhece um monte Desde que eu lancei o Easy, essa beat não sai do meu pé Enfeitei minha roupa com joia, cara e jaco mão quer Olha nós aí de novo, ditando a regra do jogo Ludibriando invejoso, desde me livre de olho gordo, alright Olha pra do pai é tanto feixe, tanto peixe Nota que não acaba, mais fazem dessa chuva de dólar na DM eu tô difícil de aturar, não adianta me ligar Troquei de telefone, não lembro mais seu nome Não sou mesmo diante, eu ando tão distante Tem que entender que a porrada, vida é uma roda gigante Aprimorando meu sempre tô melhor que eu. Minha peça faz a melodia, eu boto pra cantar Gosto do meu naipe de artista, nego, trap, está. No palco, na pista, minha mob, bota pra quebrar Rei hey, que for um bailarina, bota pra dançar Minha peça faz a melodia, eu boto pra cantar Gosto do meu naipe de artista, nego, trap, está. No palco, na pista, minha mob, bota pra quebrar Reiki, hey, que for seven, bailarina, bota pra dançar Eu tô junto com o RD, eu levo a porra do estoque da zone Homem de negócios pode me chamar de Al Capone Falam que me amam e mal meu nome não me engana. Garotas como você conheço um desde monte. que eu lancei o Easy. Essa beat não sai do meu pé. Enfeitei minha roupa com um joia, cara e da mão Olha nós aí de novo, ditando a regra do jogo. de invejoso, Deus me livre de olho e Chamadas perdidas, mensagens não lidas. Garoto Garota, eu não ligo, eu só quero fazer meu jean. Tô pouco me fudendo pro que eles pensam de mim. Esse é o seu começo, eu tô muito longe. Se eu tô junto fim. com o RD, eu levo a boca. Estou aqui da frente, minha corrente brilha onde passo por isso ela é gente. Com esse patinho que me ama, baby, cê não me convence. <risos> Aí fez fico que ficou foda. Taquei lá no caralho, nossa que trazendo todo o coral, encomenda Chegando de fora, essa grife da França, uma peita da Landinho. da hora das grifes no pique é pra fininho. ela senta pra ele, pra tu e pra mim Tô por Bango City, junto com meus beats, fazendo meu tit. Só fala de minha peça faz a melodia, eu boto pra cantar Gosto do meu naipe de artista, nego, trap, star. No palco, na pista, minha move, bota pra quebrar Hey, que for em 7, bailarina, bota pra dançar Seja ela